Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou contar pra você como que foi passar um Réveillon de milionário com apenas R$ reais na conta. For the record, Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. Meu objetivo aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e você viver melhor do que o um milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. Então, hoje estou falando aqui do Saco de Mamanguá, na região de Paraty, o único pior de brasileiro e vou contar como foi esse meu Réveillon aqui, um dos mais incríveis na minha vida, conectando com pessoas maravilhosas maravilhosas aí, nessa região mágica do Brasil. Mas aí você deve estar pensando, caralho, passar cinco dias velejando num barco, comendo do melhor e, porra, isso deve ter custado uma fortuna. É, papai, se eu disser que você vai gastar menos do que ir pra Búzios ou para Marisias ou passar uma dessas festas aí, né, em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, você vai acreditar? Pois é, mas antes de ir para a dica, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma pílula de sabedoria aí no futuro e contribuir aqui para o crescimento do canal. E por que isso é tão importante? Geralmente a gente tem a crença de que isso é coisa de milionário, ou que eu não vou ter grana para viver uma experiência dessa, ou que eu não mereço viver. Né, uma coisa assim, e isso vem lá da infância, da nossa educação que acaba criando essas crenças limitantes que nos impedem de simplesmente tomar risco, seja até na criação de um negócio, na alavancagem de uma oportunidade que aparece na sua frente ou vários outros aspectos da sua vida pessoal. E aqui no canal vem falando muito desse conceito de viver melhor que um milionário sem necessariamente ter a grana na conta, né? e aqui nessa experiência eu vou te dar um exemplo concreto de como você pode fazer isso. Então nesse final de 2018 a gente estava aí quebrando cabeça para saber onde ia passar o Réveillon, Se ia passar com alguns amigos na casa de alguém, se ia para festa, se ia viajar, se ia para fora do Brasil. E acabou que a gente não tomou nenhuma decisão. E na última semana a gente se encontrou sem assim, nada para fazer, assim de, de muito concreto e ia acabar assistindo o show da virada lá na Globo no sofá, tipo fim de carreira total. E lá em novembro a gente tinha encontrado com os amigos nossos que foram no nosso casamento e eles haviam comentado sobre essa ideia de velejar, passar cinco dias dormindo no barco, na região ali de Angra, Paraty, a gente achou, assim, incrível, só que tinha que fechar naquele momento, porque. É, dependendo do número de pessoas, tinha, implicava no tamanho do barco, tal e como a gente ainda estava aí com a possibilidade de ir para fora, a gente falou que não dava para fechar naquele momento e deixar um pouco quieto. E aí chegando nessa semana, eu falei, cara, vamos perguntar, é né, só para saber se ainda há possibilidade, porque vai que, né? Seria algo incrível nas nossas vidas que a gente nunca tinha vivenciado ainda e eu mandei a mensagem lá para essa nossa amiga e ela falou, ó, oh, vamos catar oportunidade, de repente, se você arranjar outro casal, a gente consegue dois barcos, aí vocês acompanham a gente, e a gente começou a mandar mensagem para vários amigos, porque não era algo muito caro, a gente não sabia exatamente né, no detalhe o preço, mas sabia que era algo é, possível. E aí acabou que não havia mais a possibilidade de alugar, o outro barco, porque tava ali, né, bem perto do Réveillon, mas eles conversando ali com o casal que eles já tinham combinado, eram quatro pessoas no barco, eles falaram, ó, oh, beleza, vamos junto, que nem coração de mãe, cabe ali, fica na sala, a gente falou, pô, se não for muito incômodo para vocês, vamos abraçar, pra gente vai ser perfeito. E aí foi festa, a gente ficou empolgado pra caramba, mas nem sabia exatamente o custo, quanto que ia rolar isso tudo e tal, e quando eles falaram preço, ia ser simplesmente R$ 835 reais por pessoa por cinco dias velejando assim com a estrutura animal. Fora óbvio todos os outros custos com comida, bebida, diesel, mas que ia dar mais ou menos aí em torno de R$ 1.500 por pessoa para você ficar na patronagem mor durante esses cinco dias aí velejando. E quando eu falo aí dessas comidas e bebidas, vai depender muito do que você curte, porque aqui não teve miserinha, foi camarão, foi porra, gin, cachaça artesanal, cerveja, vinho, meu irmão, foi caralho a quatro, ficamos na patronagem e gastei apenas 1.500 reais por pessoa. E como esses nossos amigos eram velejadores aí, experientes e pessoas incríveis, a gente não só teve um momento muito especial, mas também aprendeu essa bela arte de velejar, então a gente arribou, cambou, porra, eu cacei corda, é de eu... Maral. Caralho, pode crer, eu cacei Cabo, porque eu tomei muito expor na viagem, falando aí coisa errada. Fala aí, é corda cabo. Cabo, corda corda é de marau. Exatamente. É <risos> Exatamente, ainda tô aprendendo, ainda não acabou a viagem, mas basicamente aí, o mar encarneirou, né, que é quando dá para ver que tem vento aí, fica tipo branquinho, que são os carneirinhos. Enfim, foi um aprendizado muito legal aí com a galera. Além disso, subimos o Pico do Pão de Açúcar, que também tem aqui, ó, que talvez dê para ver... A gente chegando mais perto lá, é mostro que foi uma das vistas mais lindas que eu já vi no Brasil, na vida até, porque porra, visual animal, uma trilhazinha, 50 minutos, a gente depois foi pra cachoeira, a gente pescou almoço. A gente, porra, teve aí pedidos de casamentos românticos que a galera, porra, foi ao delírio aí, fogos de artifício, enfim, muita coisa pica nesses seis dias aí a bordo. E o que foi muito legal também é que a gente aprendeu a viver uma vida ainda mais minimalista, porque aqui, pô, tudo era contado, comida, água, a gente tinha que economizar para usar da maneira correta, porque eram só dois tanques aí pra Porra, seis pessoas estão a tomar banho para mim foi o melhor que eu aprendi uma técnica que vou levar para a vida que você se ensaboa todo tal tá? shampoo sabonete aí... tchau preguiça tchau sujeira cai na água do mar para tirar o excesso limpar tudo toda a parte de sabão e volta e depois passa uma aguinha só para tirar água salgada e você fica limpo, enfim, várias coisinhas que nos deram uma consciência ainda maior da questão do não desperdício, de focar no essencial, questão do lixo também, seletivo, né, de separar tudo que é plástico e todas as coisas que não são biodegradáveis e o resto a gente pode tacar no mar, né, frutas e coisas assim porque isso os próprios peixes comem. Então foi uma experiência ainda mais legal porque a gente já vem seguindo aí né, a filosofia do minimalismo, mas a questão de viver num barquinho, né, seis pessoas, além disso o trabalho de equipe também, de cada um ter uma função, né? Um limpa o barco, outro cozinha, outro lava a louça. Isso foi uma sinergia muito legal aí nesses últimos dias, que está 100% conectado com as coisas que a gente acredita e que nos lembrou muito da experiência do motorhome, né? Que é tudo ali bem parecidinho, até dentro do barco, que depois vou mostrar, mas foi assim, animal nesse aspecto também. Agora vou fazer um tourzinho rápido pelo barquinho aqui para vocês se ligarem. Olha, que visual! E descendo aqui na cabine, você vai ver dois quartos, né? Um ali, o outro aqui do lado, e a gente ficou nessa salinha aqui. Que é a cama, é, na verdade, é uma mesa que desce e vira cama. E, pô, normal. Aqui, o primeiro quarto com armáriozinho. Você tem que fica aqui pra dentro, debaixo. O caixa só fica quentinho, né? Então tem que ligar o ventilador e abrir aqui as janelinhas. Aqui fica a cozinha. Então é bem funcional. Você tem aqui a geladeira, cada Bastante coisa, se você se organizar bem. Vários armários, já vem todos os caneles, tal, então você não fazer nada, cobre, essas coisas aqui. Nesse esquema, tipo o também, com da estradinha, senão cai a caralha toda quando começa a velejar Aqui fica a rádio, então a musiquinha boa toda é, Tudo abaixo dos, é, enfim, das coisinhas, né, pra ligar o ventilador e tal, ventilador Aqui que a gente ficou, e era bom que abri ia abrir aqui, discutida e tal, lá falando disso, mas é, dá uma refrescada Aqui fica o attack d'água, embaixo do sofá faz, é sempre dá pra estocar coisas, então a gente botava as bebidas aqui nesse pico e tal Aqui é o outro quarto, mais apertadinho, mas também de boa, ventilador e tudo Aqui também dá pra abrir, dá pra e é isso aí, ó, bem funcionalzinho Irado aqui, polidense que tocava brincava. E cozinhamos todos os dias, comida comer, vegana, coisa linda Aqui já estamos estacionados. E também tem, nessas, nesses banquinhos, sempre tem espaço para guardar um monte de coisa. Então dá para, arrumando bem, ficar uma esqueminha bem ok. Aqui. E... É isso, pô. felicidade, conforto, simpatia, coisa linda. Mas o melhor de tudo foi fazer novas amizades, não só reforçar aqui a galera do barco, né, que a gente não conheceu o casal e foi uma surpresa incrível por criar esse vínculo aí que a gente tem certeza que vai levar por muito tempo, mas também conhecer pessoas assim, extraordinárias como o Thorben Grael, um dos maiores medalhistas olímpicos, a filha dele que também velejou lá com a gente, no, na escuna mais antiga do Brasil, isso, por porque ela é parceira também da prima da Gabi que é aqui a nossa amiga chamou no barco que é pentacampeã brasileira de vela e rodou mundial também então assim a galera de altíssimo nível que a gente pôde né, entender e ouvir algumas histórias e rico muita gente também porque é a galera uma comunidade muito unida que se visita que anda de barco junto uma, um dia um anda no barco do outro e a galera vem contando aí histórias de anos e anos que é uma coisa que a gente teve a oportunidade de conhecer um mundo completamente novo, a gente teve a honra aí de poder né, conhecer pessoas, puta, incríveis e foi muito especial, porque a gente valoriza muito a questão do relacionamento né, e isso, com certeza, esse ambiente aqui nos proporcionou ver e ouvir coisas que a gente não estava acostumado. Olha, estou com a Gabi aqui que Oferecer um bônus, se você ficar até o final do vídeo, ela vai te ensinar o um nó mágico dos velejadores. Que, ó, esse nó segura namorado, porra, ex-namorado que for. Ó, ela com esse nó conseguiu receber um pedido de casamento nesse barco aqui, ó. O Gabi vai ensinar pra galera aí, ó. Fica até o final. Mas voltando aqui, realmente essa galera aí que tem barco eles são milionários é uma galera que tem mais grana mas você pode viver experiências tão incríveis quanto sem necessariamente ter essa grana toda e é o que eu falo né viver melhor do que o um milionário porque você elimina todas as preocupações de ter um barco que envolve manutenção que é caríssima taxa da marina pô tripulação marinheiro seguro Porra, é coisa para caralho que assim um barco simples simples, né, pode custar aí entre 30 a 50 conto por ano, pô, só de manutenção e aqui, né, essa galera dividindo aí cinco dias, seis dias a bordo, né, cinco noites, foram, foi cinco mil reais de investimento dividido por pessoa, dá menos de mil reais, então é uma questão de, dependendo de quantas vezes você Vá utilizar. Muitas dessas pessoas não utilizam o tempo todo e fica lá, gastando uma fortuna só para manter. Agora, óbvio, se você é um amante, se é a sua vida, se você tem esse hobby incrível e é um investimento que você queira fazer, ótimo, é maravilhoso, a arte do velejinho e tal, mas... Aqui, só comparando que tem muita gente que acaba gastando uma fortuna para viver uma experiência bem parecida com o que a gente está vivendo aqui hoje. Enfim, foi muito top poder conhecer essa galera, aprender, reforçar amizades e, óbvio, além da arte do velejinho todo dia de manhã, reconectar com a natureza, fazer muita coisa boa aí, ver cada pôr do sol, assim, estonteante, o céu de noite de tirar o fôlego com Tanta estrela que eu não lembrava de existir e até tive a oportunidade de ver estrela cadente aí no primeiro dia de 2019 para poder fazer já uns pedidinhos aí e iniciar o ano aí com o pé direito. Mas aí você vai pensar, Ian, eu não tenho um amigo que veleja, como que eu faço? Relaxa, que dá para você fazer o mesmo esquema. Pegando um skipper, que é um marinheiro, que você vai pagar ali em torno de 300 reais por dia, então vai ficar um pouquinho mais caro do que a gente pagou, mas é possível, você pode fazer sem necessariamente ter uma pentacampeã brasileira aí no barco. Mas porra, Renan, é né? todo mundo que conhece o Torben Grael, que porra, escona de escaralha 4 e tal. Pois é, mas isso foi um bônus que a gente não fazia ideia que veria. E a parada é passar com amigos, com família, com quem você ama, é, com conexões aí que você realmente valoriza isso, você não precisa de campeão olímpico, nada disso, só focar aí nos seus amigos já vai ser uma experiência incrível. Mas e aí, se chover pra caralho, nem eu começar a passar mal, vomitar a porra toda, cara, tempo você não controla, então para de se estressar com isso, sempre sai solzinho, mesmo que esteja chovendo, a gente pegou uma chuvinha, mas a maioria dos dias fez um tempo assim perfeito, então relaxa, não se estressa com isso, mas se a galera morre no barco, vomita todo, se caga os caralho a quatro, dá pra você levar um remedinho pra minimizar isso, mas se realmente não é a praia, você busca outro tipo de viagem. Mas e aí, eu não tenho R$ reais, isso já é uma fortuna pra mim. Cara, de boas, ninguém tá falando que você precisa gastar essa grana no Réveillon. Tem uma galera também que veio acampar aqui, dá pra pegar um barquinho e chegar aqui e ficar no, na base ali do Pico do Pão de Açúcar, dá pra você baratear e ter uma experiência Ainda assim incrível, mas a ideia desse vídeo foi só mostrar que uma galera que está acostumada a gastar muito mais do que isso para ir em festa no Rio, São Paulo, viajar para Búzios, Maresias, passar uns, umas coisas que já estão acostumados a fazer todo ano, o nego gasta entre mil a cinco mil reais tranquilo, só indo em festa e bebendo e descaralha quatro, então dá para você viver uma experiência 10 milhões de vezes mais única, mais interessante, é só uma questão de você sair da sua zona de conforto, pensar fora da caixa, entender que sim é possível, que você pode, que você merece, não dê vozes aí. Para essas crenças que ficam te impedindo de viver experiências de milionário, porque sim é possível, você não precisa ter esses milhões todos na conta. Como combinamos, estou aqui com a pentacampeã brasileira Gabriela Biecar, que por favor demonstra aí Bom, o nome Bom, Vou falar aqui ó como segurar o namorado e fazer eles pedir em casamento. Tá? Você quer segurar o homem em casa? Aqui ó, tá tem até um Temos nozinho prova, aqui ó no meu anel. Então vamos lá, esse aqui é o um nó do jacaré ou lais de guia. A gente vai criar aí pro jacaré uma lagoinha, tá? E o jacaré ficou com calor, quer ver o visual aqui do mamanguá, deu uma olhadinha. E aí ele passou por debaixo dessa árvore aqui, ó. Passou por trás da árvore, ficou com calor de novo e resolveu entrar na lagoa. E aí temos aqui, ó. O lais de guia, nó que não solta, pode Excelente. fazer aqui, ó, isso aqui, ó, essa daí, é garantido. Ó, ensinou pra Thaessa também agora, meu irmão, <risos> não tem como soltar. Então é isso, espero que essa experiência aí de fim de ano tenha mostrado pra você, na prática, como que é possível viver melhor do que um milionário sem necessariamente ter os milhões na conta e curtir os verdadeiros prazeres da vida, que são relacionamentos, novas amizades, passar do lado de quem você ama um momento tão especial aí de virada de ano. Se você curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com uma galera. Se você gosta também desse estilo de vida, me segue no Instagram, que lá compartilhando vários hacks diários sobre vários desses temas aí, como minimalismo, viagens, produtividade, enfim, muita coisa legal e se você gosta de vídeos com essa pegada dá uma olhada aqui no canal que eu venho falando muito sobre esse conceito de reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Beleza? Agora ó, vou dar uma velejadinha e a gente se vê no próximo vídeo.